Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Irene, professora Irene. Hoje eu vou falar para vocês de dica de praticidade e do meu hobby, que é as dicas de beleza. Então, eu trabalho há muitos anos como professora e a nossa dinâmica, a nossa vida é muito corrida, então eu criei uma forma de organizar metodologicamente, utilizando as ferramentas de 5S da qualidade, a nossa vida particular. Inclusive, cuidando da gente, né, que a gente merece um cuidado. Nós, professoras, precisamos ter uma boa aparência e faz parte, né, um cuidado, um carinho para conosco dentro da nossa profissionalização também, é a gente se cuidar, estar com uma boa aparência, estar agradável, né, dentro daquilo que a gente realiza e contente, é, como a gente diz, né, profissionalmente falando, nós estamos aí dentro para sermos vistos. O mundo é uma grande vitrine, ninguém quer ter uma aparência descuidada ou desorganizada. Hoje eu vou falar para vocês sobre dicas de banho e higienização, hidratação rápida, que é um dos meus hobbies, né? Estudos para áreas de cosméticos e beleza. Então vamos lá. Olá, vamos dar continuidade e vamos falar aí dos primeiros cuidados. Você quer ter um cabelo bonito, bem cuidado? Isso são coisas difíceis, né, para as pessoas que têm pouco horário ou pouca disponibilidade de tempo. Eu vou te dar pequenas dicas que te possibilitam de ter isso é, durante o seu horário de seu banho. É uma coisa muito tranquila e, e suave e nós vamos estar conversando de maneira agradável aí durante esses poucos minutos que estaremos reunidos. Bom, hidratar o cabelo de forma rápida é bem possível, de forma a evitar excesso, desperdício, é, usando as ferramentas que a gente fala de organização e planejamento. Então, a primeira coisa que eu faço durante né, o meu horário, após terminar as minhas atividades, é tomar aquele banho relaxante para que a gente possa descansar e dormir corretamente para iniciar as nossas tarefas no dia seguinte. Então, hoje a minha dica para você, amiga, é a seguinte. E amigo, né? Porque o homem também tem que se cuidar, não é só as mulheres que se cuidam também. Lavar o cabelo e hidratar à noite é um desafio muito difícil. Então, antes do banho, uma dica muito importante para que você sele as pontas do cabelo e ele não fique espigado, é passar um pouco de hidratante nas pontas. Você vai levar em média aí a aplicação e deixar agir o cabelo pelo menos uns 5 minutos antes do banho. Antes de você tomar o um banho, também você pode passar óleo de bebê ou um creme de sua preferência nas unhas, no calcanhar, nas dobras do pé. Isso vai facilitar a higienização e você também pode utilizar nos cotovelos, né? Tirando aí o que a gente fala que é aquela poeira das áreas mais ásperas do corpo. Então é uma hidratação de carinho, né? Que a gente chama. Em seguida, a gente faz um procedimento com o shampoo. Todo o seu... O seu shampoo, a sua utilização de itens de banho, eles devem estar à mão para que você utilize de maneira rápida, de forma prática, eficiente e que não tenha desperdício. Então, uma dica muito tranquila que eu descobri e que funciona muito bem, que muitas pessoas já utilizam e eu quero compartilhar com você hoje, é o shampoo diluído em água. Ao fazer isso, você, além de otimizar o produto, você não vai agredir tanto os fios do cabelo. Então, você vai passar inicialmente o shampoo diluído no cabelo, que você já passou um pouco de hidratante nas pontas, é, no longo do banho, e você vai massagear bem o couro cabeludo, né, do couro cabeludo às pontas, e por fim, você vai enxaguar o primeiro shampoo que você passou diluído. Passando um outro shampoo novamente, você vai ter o que a gente chama de higienização do couro cabeludo completo. Então, seu cabeça vai sentir que o cabelo ficou, digamos assim, mais limpo, né, e aí você pode preparar e passar uma máscara de três minutos e dar continuidade ao seu banho. Ao fazer isso, ao você estar tomando o seu banho, você gastou por volta de 8 minutos né, de banho e a hidratação vai, digamos assim, se potencializando no seu corpo todo, não só no cabelo. Depois que você... É, hidratou, e lavou seu cabelo corretamente, você remove né, aquele hidratante que você deixou lá dos 3 minutos ou 5 minutos, depende do tipo de produto que você está utilizando. E aí, o que que você faz? Você pode passar um condicionador, né? você retira todo o excesso de creme, passa um condicionador um leave, depende do seu gosto. E, o mais importante, você sai do banho, finaliza o seu banho e vai lá pentear o seu cabelo com um secador de cabelo, você vai levar em média uns 5 minutos. E aí você pode ter certeza, você realizou um banho relaxante, hidratou seus cabelos, e você vai notar que o seu cabelo vai ficar muito mais fácil de pentear, as pontas estarão agradáveis, não estarão ásperas, e você tem a higienização completa. E tudo isso você gastou somente 13 minutos, ou seja, ainda é um banho sustentável, você não está contribuindo para gastar muita água, nem desperdício, né? E inclusive... Isso são cuidados que você pode estar realizando no horário noturno, que é geralmente o horário que a maioria de todos nós que trabalham na área educacional estamos aí finalizando nossas atividades. Gostou das dicas? Compartilhe com seus amigos, dê um like e curta o meu canal. Dicas de beleza, dicas valiosas, com a professora Irene Rimonar.